Muito bem, estamos aqui em mais um painel do AAA Summit e hoje eu tenho o prazer, a honra de receber a Cristina Pomaca, que está falando diretamente de São Paulo, Cristina, é isso? Sa São Paulo, diretamente aqui na minha varanda que está viajando a América Latina inteira ultimamente. Que maravilha, Cristina, para quem não conhece, se você ainda não conhece por acaso, Cristina é nada mais nada menos do que presidente da SAP aqui no Brasil, América Latina e Caribe e além de fazer parte de, do board é, de empresas extremamente representativas, depois eu vou pedir para ela falar um pouquinho sobre isso, farei uma pergunta sobre governança também, que eu sei que é um tema que ela gosta, e eu também gosto bastante. Cristina, antes de tudo, obrigado pelo teu tempo, é, obrigado por aceitar o nosso convite. É um prazer enorme estar com vocês. Eu acho que a gente está num momento bacana, né, com várias palestras interessantes, e que a gente possa agregar um pouquinho com visões diferentes. Eu acho que isso é o que é o mais importante. Então, é que a gente possa trazer um pouco visões diferentes aí. Muito obrigada pelo convite. Prazer enorme estar contigo, Arthur. Maravilha. Eu tenho, eu tenho muitas perguntas, nós estamos com a pauta bem solta aqui, mas tem algumas coisas que eu estou bem intrigado, que eu quero aprender contigo. Uma das coisas que eu adorei que você escreveu em algum momento, que você falava que um grande desafio é essa, antes da gente entrar nesses tópicos aí de tendências 2021, falar um pouco do que está acontecendo agora, mas eu gosto demais quando você fala do desafio da integração dos dados operacionais e da experiência do usuário, né que parecem que são muitos apartados e deveriam conversar muito mais. Como é que é essa história dos dados operacionais e, e gerar, de fato, essa experiência para o usuário? Bom, é, os dados agora se tornaram a coisa mais importante né, para todas as empresas e também para as pessoas, para as pessoas físicas. né? É, no, dentro dos estudos aí da Accenture, outro dia estava lendo, né, do, do que a gente chamou de pós-digital, tem toda a tecnologia, todas as tecnologias emergentes já estão presentes e tem muito foco na parte de segurança e dados e a responsabilidade das empresas né, administrarem isso. A nossa opção como pessoa física é dar os opt-ins mas as empresas têm que tomar muito cuidado. Então, então em relação a dados... Tem desde como manusear, o que você faz com isso, tem uma gama extensa né, do tema. Mas a gente focou, principalmente aqui na SAP, em olhar como é que os dados das empresas são relevantes para a sua continuidade de negócio. A gente uhum. vem de uma, de uma estrutura, de um, de um direcionamento, de trabalhar grandes dados das companhias. Hoje todos os dados das empresas rodam em cima de sistemas como o da SAP e de outras companhias que falam de faturamento, é, inventário giro, cash flow, toda a parte financeira, então isso sempre foi uma grande preocupação em garantir a segurança e uniformidade desses dados, mas foi percebido que quanto mais você conhecer o teu cliente na ponta e fazer essa conexão desses dados que a gente chama os operacionais, que são aqueles que toda empresa precisa ter, com conhecimento dos hábitos dos clientes, das suas colocações, das suas preferências e fazer essa conexão, você fica com uma, uma robustez maior para você tomar decisão. E foi nesse sentido que a gente começou a estudar muito isso. Todas as empresas têm clientes. Pode ser um B2B, pode ser um B2C, pode ser um B2B2C, mas você tem muita informação importante. E claro, com o advento da tecnologia, você poder processar todas essas informações em tempo real e nesse momento tomar uma decisão de fazer uma, uma mudança numa oferta, numa coisa que faça sentido para aquele consumidor que é único, ele quer ser tratado como único, acho que essa é a beleza. Então pegar os dados operacionais, juntar com esse conhecimento que você vai montando do ponto de vista do seu cliente, claro, preservando todos os temas de privacidade e tudo mais, mas no momento específico você poder atuar. Né? Eu eu um dia com o varejista, ele falou, fez uma pesquisa com 10 pessoas numa sala e estava super feliz de ver que ele estava conhecendo e estava podendo chegar perto né, do conhecimento desse cliente. Então, imagina você poder fazer para os seus milhões de clientes em tempo real. Essa é a conexão né, do dado operacional com o dado da experiência para um fim específico, que é trazer um melhor retorno para a empresa, mas também para o cliente. Ele também quer ser reconhecido como único e ter uma oferta direcionada de uma forma mais atrativa. Então, acho que esse é um pouco o conceito de você juntar os dois mundos, Arthur. Ah, com certeza, porque de um lado, claro, é, nós temos algum, algumas notificações e direcionamentos que em alguns momentos são até assustadores, né? Você fala, caramba, mas parece que eu pensei nisso e agora está na minha timeline. Mas de outro lado, essa personalização é fundamental. Todo mundo gosta de ser chamado pelo nome, né? Então, é, uma empresa que consegue fazer isso, ela com certeza se destaca. Eu já, quero, daqui a pouco, quero voltar nesse tema da, da segurança que você citou algumas vezes, mas eu queria te perguntar uma coisa. Te parece que hoje o maior desafio é colocar para rodar tudo aquilo que já está disponível? Porque parece que, de um lado, nós estamos já há alguns anos né, falando de inteligência artificial, de customização, de data science, de uma série de assuntos, e de outro, parece que uma série de empresas ainda estão se perguntando mas o que isso tem a ver com o meu negócio? Né? Parece que falta uma certa intimidade em conectar é, entender como é que de fato isso funciona, né? então sempre uma, tem uma série de temas que aparecem todo ano nas listas de tendências para esse ano e do outro lado você vê que o número de empresas que de fato usa o total potencial disso não é tão grande. É, e aí eu te pergunto, o desafio é tecnológico, é de conectar isso em sistemas legado, é conseguir é, conectar as bases de dados, é ter gente que tem a capacidade dentro dessas empresas, eu digo vocês como grandes parceiros e fornecedores de tecnologia, o que vocês enxergam como maior desafio para poder concretizar essa visão que vocês possam? É um pouco de tudo, né? Na verdade, eu acho que você falou talvez a coisa mais importante: todas as tecnologias já estão disponíveis. É, o que fazer, quando fazer, quando faz sentido fazer, eu acho que essas são as, as discussões que as empresas têm. Porque só falar, estou fazendo alguma coisa de inteligência artificial, de machine learning, se não trouxer valor, é, real para a companhia é totalmente não, uma, uma perda de dinheiro. Então, acho que esse é o uhum. primeiro ponto. E o segundo é, é você ter, primeiro, acho que os líderes preparados para essa visão. Eu tenho, a gente tem o benefício de ter né, quase 50 mil clientes na América Latina, não falo com todos, mas eu falo com muito cliente agora ao redor da, da região. E é, é incrível ver a diferença que faz, primeiro, de um líder que entende tecnologia e inovação como um tema estratégico, isso não é uma área, isso não é uma pessoa, não é né, um, tipo um check in the box, um mal necessário, mas é, é uma coisa que faz parte da estratégia, que complementa a estratégia. E também as pessoas de tecnologia evoluíram muito, aqueles que evoluíram em conhecer qual é a necessidade do negócio. O que, que eu preciso aterrissar daquela sopa de letrinhas, né, que eu chamo dos buzzwords, o que, que faz sentido de verdade? Qual é o projeto que, que me agrega né, valor para o cliente, para o negócio, né, para a companhia como um todo. E pode ser uma coisa muito simples, às vezes é uma, só uma otimização no processo de vendas, de toda a parte de cadeia, de suprimento, tem uma parte gigante, onde a digitalização está fazendo um impacto enorme. A gente está vendo agora, em épocas né, de pandemia, o impacto que teve você poder digitalizar cadeias de valor para poder reagir muito mais rápido. Eu não tenho fornecedor que está comprometido, ou não pode mandar é, produtos porque está com algumas restrições por respeito da pandemia, como é que eu reajo de uma forma mais rápida de encontrar esses fornecedores ao redor é, do mundo? Então, acho que isso é agilidade. A gente viu o advento do e-commerce explodindo de uma forma é, incrível. Né? Eu tive uma história muito interessante. Eu gosto muito de contar a história, tá, Arthur? Então, vou trazer alguns exemplos aqui sem nome. Eu também, eu também. <risos> eu, sei, eu sei, eu sei, eu te, eu te acompanho. E, e eu acho que isso é bacana. Em janeiro de 2020, eu fui num cliente no interior de São Paulo e eu sempre gosto de falar de futuro, de inovação, né, das tendências, e o pessoal falou, pelo amor de Deus, nem fala, né, nem veio, o pessoal já me conhece, nem fala né, dos exemplos de conectividade, de e-commerce, porque é uma empresa que estava pensando ainda no seu back office, na parte financeira, governança, então vamos deixar essa conversa mais para frente. Isso foi em janeiro. E eu me comportei fizemos né, um discurso alinhado com o que a companhia estava precisando, porque é o que ela me valor naquele momento, Bom, aí fast forward, em abril, estava o meu time fazendo apresentação de e-commerce, quando todas as lojas estavam fechadas, não tinha como fazer nada. Então, de uma forma muito acelerada, então, às vezes é pelo, pela visão, às vezes é pela dor. É, muita gente fez inovação pela dor, porque não tinha outro mecanismo. Então, a gente estava em abril fazendo apresentações, tudo de uma forma remota, uma empresa bastante até conservadora, e aí foi está um, sendo um projeto super bacana de encontrar outros mecanismos. Então, as tecnologias estão todas aí, Arthur, e eu normalmente vejo quais são as tendências né, para o próximo ano, tá vendo para 2021, são todas as mesmas, talvez agregando um Exato. ou outro componente, mas é o uso, então é, é o líder dando a, a visão e, claro, no final do dia, a tecnologia é só um habilitador. É você ter as pessoas é, certas, corretas, que estão instigando. O líder, ele cria um ambiente propício para a inovação. Mas aí você coloca pessoas que entendam, que atirem o valor dessas plataformas, desses habilitadores. Eu acho que aí é o que sai a diferença e saem projetos belíssimos é, que a inovação pode, de verdade, transformar empresas, ou sociedade, governos, enfim, é todo mundo. Não, fantástico. Eu, eu, eu tenho também, sempre estou nessa busca, né, de o que está que acontecendo, o que, que vai acontecer. E, e a minha visão é muito parecida com a tua, porque a impressão que eu tenho com relação a uma série desses temas é que eles ainda estão sedimentando, eles estão sendo absorvidos, então é, parece muito uma pessoa querida que, que, que não é exatamente disciplinada, que eu conheço, e vai todo ano ao médico e pede, e aí? E o médico fala, é, é a mesma coisa do ano passado, agora depende de você, né? Então depende do teu lado um pouquinho também, é, porque parece que, sabe, não, não tem um grande tema, acho que o grande tema, obviamente, é a, é a pandemia e tudo que ela trouxe, e, e me parece que uma série de empresas, como você falou, eu acho que elas entraram forçadamente numa jornada aí de transformação digital porque ficou uma coisa escancarada. né? Você citou algumas vezes o tema da, da, da segurança e, e esse tema ele não para de subir nos rankings de preocupação. né? Então, é, como é que vocês estão vendo isso também? Como é, como é que você sente que o mercado está? Se, te, te parece que o mercado é, entende... É, completamente o que tá acontecendo ou também pode acontecer um aprendizado pela dor é, a partir do momento que nós passarmos até alguns problemas aí com dados eu acho que mostrou-se muito relevante o tema quando todo mundo teve que sair né para o home office muitas empresas não tinham nem o básico não tinham nem os notebooks ou o dispositivo é. né de acesso para todo mundo e aí, muitas vezes, essas empresas não estavam preparadas para esse trabalho remoto. Ou seja, você não tem uma VPN, não tem uma conectividade segura. Então, imagina você ter mil funcionários dentro do escritório, depende se de você ter mil pessoas acessando de tudo que é lugar sem, sem coisas muito triviais, né? De que é acesso às informações, é confidencialidade dos dados da companhia. É claro, a gente trabalha com dados super sensíveis, então, isso para a gente é, um, é o core da empresa. A gente tem áreas... Focadas em garantir segurança dos nossos softwares, da, da nossa utilização, né, como, como usuário e funcionário. Então, a gente tem um montão de, de direcionamentos. Inclusive, em alguns, em alguns momentos, a gente coloca o nosso, é, nossa pessoa de estratégia de segurança para falar com alguns clientes críticos, para falar o que, que a gente faz como companhia, porque a gente, ao mesmo tempo, desenvolve produtos olhando essa segurança, mas a gente também é uma empresa. É, que também se preocupa como é que a gente se relaciona com todo o meio, do ponto de vista de privacidade, ponto de vista ético, né, Eu acho que a parte de privacidade, o pessoal está começando a aterrizar e de novo, alguns foram pela dor, alguns tiveram, na época de pandemia, o número de, de é, hackeamentos aumentou muito, né, porque você teve uma vulnerabilidade que foi aberta, então aumentou muito. Então, acho que essa é uma preocupação que as empresas estão estruturando. Então, e, e é uma coisa que o tempo inteiro você tem que estar tá monitorando, esse, essas oportunidades né, para o pessoal também se tornam muito criativas e no final do dia você está conectando um montão de coisas não só o seu notebook, celular mas no um todo da, da internet de todas as coisas você conecta a geladeira com, seu, né, com a sua rede, né, com a sua roupa, com seus dispositivos né, que estão dentro das fábricas, cada vez mais automatizadas. Então, a quantidade de dados circulando é muito grande. Então, não é só conectar tudo, mas garantir que eles estejam é, é, em toda a harmonia, olhando a, o tema de segurança. Então, acho que é um tema que nunca pode sair da agenda e cada vez mais ele vai ser mais representativo, que você coloca muito mais dados, muito mais informação é, e é quando tudo se conecta, qualquer momento que a coisa falha, você quebra a né, cadeia. Então, é, mecanismos como, como o tema de, de, de blockchain, toda a segurança e rastreabilidade. Então, alguns vão ser por necessidade de negócio algumas empresas vão ter que adotar medidas de rastabilidade por questões regulatórias, então a uhum. parte de alimentos, a parte de remédios, eu estou em duas indústrias, em dois bordes que a gente discute muito sobre isso, rastabilidade é, de remédios, você quer saber a origem, você precisa ter informação de onde vem aquela matéria-prima na parte de alimentação, a mesma coisa, então acho que são formas mais seguras para garantir essa consistência dos seus dados mas tem que ser uma uma um ponto, assim como estratégico, inovação, é você usar, fazer o melhor uso dessa tecnologia de uma forma bem robusta. Então, o tema de segurança tem que estar na agenda de todos os líderes também, Arthur. Não, sem sombra de dúvida, esse tema aí está extremamente aquecido, é, mas me parece que, assim como nós estávamos falando de, de outros temas... Tecnológicos, né? É, ainda tem um longo caminho de aprendizado, uhum. né? De, de entender, porque é, no final do dia a reputação da empresa está tá em risco o tempo todo, né? E, e tem algumas estatísticas aí que são absolutamente fascinantes e assustadoras, né? Você estava falando é, da, da, de IoT, de tudo isso que está nos cercando, que aparentemente é o grande tema da CS desse ano, né? Está todo mundo uhum. lançando um ecossistema que não para de crescer de, de devices, e que o tempo médio, quando você compra um gadget conecta ele, é alguma coisa entre três a cinco minutos para ele sofrer o primeiro ataque. Então, é, é uma coisa absolutamente incrível. É, me fala um pouco, porque você também tem, tem comentado é, que um dos pilares fundamentais... É, você estava falando há pouco sobre isso, mas é, que um dos pilares fundamentais para uma empresa é, ter uma performance é, importante em 2021 é o tema da segurança está super aquecido, mas também o da governança, né? E eu não estou falando aqui só dos investimentos é, ESGs, né? dos investimentos aí focados no, no, no ambiental, no social e na, na governança. É, como é que esse tema, como é que você enxerga também o crescimento do foco na, na governança? É uma evolução, Arthur. Acho que as empresas, quando começam a olhar o seu crescimento, né, eu, eu, eu acabo me conectando muito com empresas familiares. Né? Eu tenho um respeito enorme, porque... É, grandes corporações têm uma estrutura, tem já uma, uma governança, uma robustez, processos definidos é, que vem às vezes né, de suas matrizes, né? eu sempre trabalhei em grandes companhias, então já tinha algumas coisas que a gente fazia localmente, mas você tem por trás né, um conhecimento né, e uma estrutura que te protege né, em algum, alguns casos ou que já te direciona para alguns caminhos. E quando você vai com a empresa familiar, é, são empresas que às vezes começam tão pequenininhas, né, com o dono, com os filhos, com a família, e começam a crescer de uma forma espetacular. Eu tenho uma admiração enorme. Às vezes eu vejo empresas que estão na sua segunda, terceira, quarta geração, é, e que tem aquilo muito próximo, porque você está perto do seu negócio, você conhece, você conhece o nome de todos os funcionários, de todos os seus clientes, e você está lá dominando todos os processos. Mas você tem, sempre tem que pensar que a companhia não pode depender de pessoas somente. Eu acho que a pessoa está lá, é que dá o um direcionamento, mas você tem que garantir que as coisas funcionem quando você não está lá. Né? Eu sempre, sempre eu falo assim, a coisa mais bacana para mim é ser totalmente indispensável. Quando, eu me, quando ninguém precisa de mim, é, eu cheguei no, é no nirvana de, de, de processo, de liderança, de governança. Então, acho que é um pouco disso que eu vi acontecer em várias companhias, de grandes faturamentos, de bilhões né, de reais de faturamento e às vezes com processos muito manuais, operacionais e com grande exposição a riscos, né? seja do ponto de vista de um erro, às vezes é simplesmente você ir lá e colocar uma informação errada numa planilha e você fazer o cálculo totalmente equivocado do que você paga de imposto, do que você né, tem de produto disponível para vender, até a própria, vamos imaginar que tem pessoas de, que não tem tão boa fé no seu dia a dia quando você começa a crescer ao longo do caminho. Então você precisa garantir que você tenha processos robustos, que você tenha continuidade e isso garante sustentabilidade. Eu acho que a, a, os líderes têm que sempre olhar para so, a sua companhia, qualquer que seja o seu tamanho, qualquer que seja a sua visão, como é que eu vou ter esse negócio sustentável e que ele se perpetue ao longo do tempo. Então, processos de governança são essenciais, claro, depois a gente pode falar um pouquinho de ESG que a gente eu acho que governança tem avançado bastante, eu tenho focado muito esse ano no E e no S, porque eu acho que as empresas também estão começando a olhar isso além do modismo, como parte sim, de verdade sim. de crença, eu estou vendo, já tem empresas que fazem isso por muitos anos mas tem empresas que estão começando a entender como é que podem fazer de uma forma diferente também a parte de ambiental e social. Então, acho que isso é uma coisa super interessante, essa mudança da mentalidade, esse mindset que vai mudando e certamente a governança é um pilar muito, muito importante para essa continuidade e garantir que as empresas sejam, né, se perpetuem ao longo do, do caminho. É, e, e a impressão que eu tenho em relação a esse tema é, tem muito a ver também com, com o cenário que nós estamos vivendo, né, que é tem um somatório aí de, de duas tensões, né, a primeira delas é a tensão em si, né, fruto de polarização de tudo que está acontecendo, mas me parece que é, tem, tem muita turbulência no caminho, não é só da pandemia, mas tem uma série de desdobramentos de ondas secundárias aí, que são ondas sociais, é, uma série de movimentos que se aceleram nesse momento, e uma questão de todo mundo estar tá na vitrine, né? Na, digo profissionalmente, pessoalmente, e as empresas tanto mais, né? Então me parece que somando esses dois elementos a governança é fundamental, porque no final do dia se precisa ter, é, claro, uma governança que seja ágil, que não seja aquela governança que trave uhum. a empresa, que seja puramente burocrática, mas justamente para preservar, né? Você, você pode ter ao longo do, do quantos exemplos que nós temos. De, de corpos executivos que acabaram tomando decisões é. que não, não, não estavam aliadas com os interesses da empresa, né? Então, é, acho que é por isso que esse tema tem crescido. Fala um pouco, então, do, do, do E e do S. Eu fiquei fiquei uhum. curioso. É, não, eu acho só para complementar, você falou a parte transparência, né, você tem que trazer transparência para a tua operação e garantir que a coisa tudo funcione, né. Não, a gente tem focado muito no, a gente, estou falando um pouquinho da SAP, mas aí vai também junto das minhas, das minhas crenças pessoais, né a gente sempre foi muito forte no G, em governança, em processos, esse foi um grande foco da empresa, e eu sou uma pessoa também, quando eu começo a olhar qualquer estrutura, eu olho as pessoas, a governança, como é que a gente estrutura, é, para que a coisa caminhe e tenha de novo longevidade. Mas eu acho que a, cada vez mais a pandemia é uma coisa pontual, mas também trouxe à tona várias, vários temas, né? E também não só a pandemia, mas todo, toda a cobrança que eu acho que a sociedade, e principalmente as novas gerações estão fazendo quanto aos temas né, dos impactos né, ambientais, toda a parte de emissão de carbono, a parte de utilização de plástico, toda a parte de diversidade e o respeito a visões diferentes. Então, eu, eu acho que eu venho, eu trabalho há muitos anos, né? Então, eu, eu sou de uma geração que a gente era, assim, tinha que obedecer, né? começava em casa, na família, mas dentro do ambiente de trabalho, é toda uma, uma gestão muito né, de comando e controle, é o que era, acontecia. Eu acho que as novas gerações estão dando reflexões para gente, por isso que eu, eu adoro fazer essa mescla de diferentes visões, não só é, de gêneros, mas de etnias, mas principalmente a partir das gerações, porque elas começaram a trazer questionamentos que na nossa era, época era assim, assim que a gente faz. É isso que a, uhum. gente, né, que a gente usa, a gente usa canudinho, sim, a gente usa canudinho de plástico. Bom, aí minha filha, quando tinha três anos, falou assim, mas isso né, mata o golfinho que está lá no mar. Eu falei, mas eu estou aqui, né, em São Paulo, como é que vai impactar isso? Então, eu acho que é, essas, esses questionamentos que começaram a vir, começaram a expor as fragilidades das empresas, e começaram a trazer discussões muito importantes, né, e relevantes para a continuidade do quê? Do planeta, a gente, não só, a gente falou de continuidade, né, e de continuidade das empresas, sociedade mas o planeta tem que estar tá aí, né, e eu acho que aí trouxe de uma forma mais acelerada. Então, lá em 2020, a gente começou dentro da, da SAP Olhar isso de uma forma muito mais acelerada, internamente a gente já tinha vários uh, focos na parte de neutralização de carbono em todos os data centers, a gente é uma empresa é, de pouca é, consumo, né, de insumos que agride a natureza, mas tem todo um tema né, de emissão de carbono nos data centers, a gente já está zerando, e também do nosso ecossistema que a gente a gente toca, mas a gente falou que se a gente tem 75% né, das, das empresas passam por alguns dos nossos sistemas, porque a gente não olha isso de uma forma mais holística do ponto de vista também de soluções para ajudar essas empresas a, a refletirem sobre esse tema, né? Então a gente começou a olhar não só do ponto de vista de, de soluções. Então, hoje a gente tem algumas soluções que a gente está tá começando a disponibilizar agora em 2021, que olha, por exemplo, uma tomada de decisão de suprimentos. A gente estava falando né, da importância da cadeia de valor, é, da conexão né, de novos fornecedores. Isso a gente quer, vai continuar fazendo. Mas imagina que você vai analisar, Arthur, não só qual que é o fornecedor que é mais rápido, que, tá, né, que é mais eficiente, que tem disponibilidade, mas que um dos KPIs que você vai analisar é como é que fica a tua pegada de carbono se você torce do fornecedor A ou B, né? A gente começa a, a interferir ou ajudar aquela companhia a ser muito mais uh, focada no seu, no seu ambiente, né? nas suas decisões, trazendo em tempo real esse tipo de elementos. Então, acho que nesse sentido, não é uma batalha de uma empresa, mas é, é olhar do ponto de vista né, de ecossistemas, de hubs, de como é que a gente olha é, a toda a parte do impacto socioambiental, é, de diversidade, de uma forma muito diferente. Então, esse, e aí a, a tecnologia pode ajudar muito, porque você pode né, trazer informações, você pode trazer formas, né, como eu comentei antes, na parte de blockchain, de rastreabilidade que também vão estar olhando você trazer, por exemplo, elementos só de lugares onde a pessoa, o fornecedor, está tomando a decisão correta do ponto de vista de não é, fazer nenhuma emissão de carbono equivocada, de fazer a parte da prevenção né, do meio ambiente. Então, esse é um pouco esse sentido, Arthur. Eu acho que aí a tecnologia tem um papel muito importante. Tenho visto, por exemplo, a parte da economia circular. É uhum. fundamental, basicamente, você pega alguém que tem um insumo, você, você coloca a disponibilidade para alguém que vai... Que pode fazer um bom uso né, desse insumo. Enfim, no final do dia, é conectar dados, né, informações, para também ajudar a parte do E e do S. Então, esse é o grande foco que a gente está dando. E eu acho que as empresas... Eu fiquei, fico super feliz de ver que tem muitas empresas que já estão com isso como parte do seu DNA e que a gente possa seguir inspirando com esses exemplos e trazendo é, esse impacto é, positivo né, para as nossas sociedades e no final do dia para o nosso planeta. Fantástico, fantástico. Isso me, me lembrou algum, alguns eventos, alguns pontos aqui, porque enquanto você estava falando, eu estava pensando: caramba, faz, faz todo sentido do mundo, porque por vezes a questão é não tomar decisão, é, a decisão não é tomada porque simplesmente não se tem consciência, né? Então o que eu quero dizer? É, quando você consegue apontar isso, ou seja, você vai fechar com o fornecedor A ou B, mas a pegada desse é o triplo daquele, é, uhum. você trazer isso a um nível. É, demonstrativo, como se fosse um tributo, né? que você fala, olha, se você vender assim ou assado, você tem essa classificação tributária. É, isso é extraordinário, porque me parece que, por vezes, simplesmente a pessoa não sabe, né? ela não sabe a diferença na tomada de decisão, então, e o que é muito bacana é que vocês estão olhando muito além de SAP, né? como você falou, não é a questão dos insumos ou a, a falta de consumo de insumos na SAP, mas é a capacidade de impactar toda essa cadeia, né, que é uma coisa... É, que aconteceu aí, ah, muitas empresas passaram por esse problema, não no seu negócio principal, mas com seus fornecedores, né? Afinal, de, várias empresas tiveram essas crises de imagem por causa de seus fornecedores. E, por fim, quando você estava falando de evidenciar dados, é, eu me lembrei de um, de um exemplo que aparece naquela série que é The Giant Beast That Is The World Economy na, na Amazon, uhum. uh, que eles mostram um determinado grupo de produtores de mel Uh, no interior da Índia e que através de Big Data, eles conseguiram um sistema e identificou um potencial de consumo muito grande nos Estados Unidos. Então, eles criaram toda uma cooperativa sustentável uh, que gerou um impacto social e, e ambiental positivo naquela região e levou um produto de altíssima qualidade para os Estados Unidos. Então, no final do dia, conexão de dados, né? É uma, não, é exatamente. Uma e é incrível, e você pode fazer isso né, de qualquer... E eu acho que isso que é bacana, Arthur, essa democratização que às vezes você pensa não, mas isso aí só vai estar disponível para as grandes companhias, não vai estar disponível para uma cooperativa, né, para o interior da Índia, no interior do Brasil... E tem muita inovação, e tem muita, muito caso bem bacana acontecendo né, também de verdade aqui no Brasil. E eu acho que isso é coisa super legal né, de ver acontecer, né? não muito só boa. imaginar que hoje a tecnologia, até porque a gente tem tudo em nuvem, de acesso muito mais fácil, muito mais acessível, você poder impactar essa sociedade, impactar uma empresa de tudo que é tamanho. Eu acho essas histórias é, fantásticas. É, com certeza. E eu, você, você tocou num ponto aí da, da diversidade, que também é uma das coisas que eu tinha notado aqui, é eu tava, é, com certeza, eu, eu queria escutar sobre isso. Você falou muito de um tema que é interessante, né? Que é a diversidade de, de idade, enfim. É, ao meu ver, uma, tem, tem dois pontos aqui que eu queria escutar a tua visão a respeito disso. O primeiro deles é que. É, e, e para as empresas uma das um dos, dos, dos aspectos mais importantes de diversidade é a diversidade de ideias diversidade uhum. de experiências de background de é, e a outra coisa me parece que é uma coisa fundamental para qualquer empresa que ela tenha diversidade porque afinal de contas o público é, é diverso uhum. né então me parece um erro de estratégia também quando a, quando uma empresa ela é muito uniforme porque ela vai gerar soluções uniformes né ela vai ela vai conseguir atender só uma, uma fatia, como é que vocês trabalham esses temas como esse tema evoluiu né, SAP ao longo dos anos como é que vocês enxergam essa grande temática que está tão aquecida também da diversidade esse é um tema super é, incrível e eu tô contigo, né, e até outro dia eu tava indo uma pesquisa de um professor da Inglaterra, falando, falando exatamente, a gente entrou em uma das reuniões do IBGC, faço parte lá do IBGC, a parte né, dos conselhos, e a gente foi para discutir diversidade, hoje tá muito né, em voga, de, né, diversidade das mulheres, inclusão racial, e ele tem todo um estudo da preocupação da diversidade de pensamento, né? Da diversity of thinking. Eu acho que esse é exatamente o ponto. Né? Porque não adianta ter, ter várias mulheres que pensam todas iguais, ou todos os homens que pensam todos iguais. Ou, ou pessoas que vêm de uma única formação. Né? E como eu estou aprofundando um pouco o tema do board, normalmente, qual era o background? Era pessoas que conheciam né, finanças, é, e precisam estar tá lá, é super importante, eu não estou tirando o mérito disso, mas você não pode ter todo mundo que só olha um KPI, que a ponto de vista financeiro aprenda a ler os números, sei, ler todos né, os balanços e não pensa nos outros temas, né? Então, a diversidade de pensamentos é a coisa mais importante que, que uma organização, qualquer tamanho, pequeno, médio, grande, é uma área né, dentro de uma grande companhia, tem que olhar isso. É, dentro do SAP é uma empresa alemã, então já por si só já é um pouco diferente, é, mas que dá um empoderamento muito grande para quem está no país, então a gente está em mais de 190 países, eu comandei a operação aqui do Brasil por sete anos, estou agora seis meses na América Latina, o grande foco da SAP é dar empoderamento para quem está no país, porque é aí que a coisa acontece, é aí que tem um cliente, é aí que você conhece a sua dinâmica, o que, que você precisa? No Brasil, você precisa ter impostos e localização, que é muito uhum. diferente do que você está lá na Alemanha, sentado lá no nosso Red Quarter, belíssimo, em Waldorf, é, não tem como ele saber qual é a necessidade do cliente que está aqui no Brasil. Então, esse é, essa é a mentalidade, só isso já dá uma grande diversidade cultural. Então, hoje, assim, dentro do board, você tem pessoas de todas as nacionalidades, que vêm com experiências também diferentes, que vêm de produto, que vem de mercado, que vem da Ásia, são são experiências diferentes. Então, já começa um pouco dentro desse dessa forma da SAP pensar. E claro, começou a, a sua jornada aí de diversidade, talvez acho que a vida inteira, mas o grande foco sempre foi na parte de gêneros, então a gente sempre teve, né, a gente tem a participação acima de 36% de mulheres dentro da SAP, quase 30% em cargos de liderança, que é uma coisa que a gente acompanha muito, que não adianta só ter muitas mulheres, mas que a gente garanta né, o, o crescimento delas né, dentro né, de todas as, as, as, as faixas né, de, de, de gerenciamento. Hoje eu reporto né, para uma das, do, das pessoas do board, que é uma mulher, é, tenho quatro presidentes na região, três são mulheres. Então, é a gente olhar isso, dar essa oportunidade, garantir que não só entrem as pessoas, mas que elas vão crescendo. Então, isso é um foco que a gente tem bastante grande. E olha as outras diversidades. No Brasil, particularmente, a gente está dando um foco maior agora em inclusão racial. A gente tem dois BPs é, negros, pardos, que estão com a gente. A gente olha como é que eles vão crescer e vão ter mais representatividade dentro do nosso corpo aqui no Brasil. No México é diferente. É, a gente olha outras, outras diversidades de etnias. Então, cada país tem a sua peculiaridade. A gente olha isso de uma forma bem aberta e transparente. A gente olha a parte de inclusão de deficientes, então a gente tem uma política muito bacana e cada vez mais trazendo, porque tem pessoas incríveis. A gente fez a contratação há dois anos atrás, a nossa primeira estagiária Sega ela foi assim transformacional, porque a gente percebeu inclusive coisas que a gente tinha lá o piso né, tático no chão que não ia até onde tinha que ir no banheiro, porque a gente é. não precisava, porque a gente enxerga, né? E a, a, a política de cadeira de cadeirantes também mudamos vários pequenos detalhes que facilitam a vida e a inclusão dessas pessoas. Então você tem que trazer para dentro, você tem que viver o que eles estão vivendo para a gente poder aprender a gente faz um montão de outras coisas faz a parte obviamente do LGBT e no Brasil também a maior é, comunidade também das pessoas né é, que têm orientações é, sexuais diferentes mas também dos aliados então a gente sempre traz a discussão à tona para garantir que sejam ouvidos e respeitados a gente tem um programa lindo que é o de autistas, que a gente tem no mundo inteiro e no Brasil a gente já tem há muitos anos, a gente tem um pouco mais de 30 na América Latina, e que também é um grande aprendizado de como a gente trabalha é, de uma forma diferente. Eu acho que o mais importante, Arthur, nessa, nessa visão né, de, de diferentes é, pensamentos, é você respeitar, você tem, eu falo, quando você respeita uma diversidade, uma minoria, você acaba incluindo um montão de gente. E a gente tem o um conceito da interseccionalidade. Você pode ser uhum. uma mulher e negra e é latina e é cadeirante e no final do dia você tem que combinar todas essas forças. Aí obviamente o de geração que eu comentei contigo, eu tinha falado antes, eu adoro, porque eu junto essa fala essa galera, né, e minha tiazinha lá para aprender porque é o pessoal que pensa muito diferente, é o pessoal que nasceu uhum. na era digital. A gente fica sempre traduzindo, né? Eu falei de uma vez uma experiência do meu primeiro fax que eu recebi. A pessoa meio que não entendia o que eu estava falando, né? Como assim? Eu fiquei emocionada. Que eu peguei um fax e estava assinado. Eu achei uma coisa incrível. A pessoa não consegue nem que que é isso, né? Para que serve isso, né? Então são pessoas que têm visões, experiências diferentes. Eu acho que isso é que traz essa pluralidade e como você falou tem que estar alinhado com o teu cliente eu, eu vou às vezes eu vou em reuniões que o CEO tem metade da minha idade cara como é que ele já chegou lá e é, isso que é bacana acho que foi é incrível eu acho que é isso que a gente dá as oportunidades né é super super fantástico essa esse aprendizado é um aprendizado eterno Arthur é, eu, eu adorei, e a minha próxima pergunta vai nessa linha, né, porque uma das coisas que você sempre fala é sobre aprendizado contínuo, né, é um dos, dos temas que eu te vejo escrevendo e, e comentando, essa é a minha próxima pergunta. Mas eu só queria comentar, que você citou pelo menos três vezes a palavra aprendizado e eu acho que tem tudo a ver com isso porque é, por exemplo o, o medo dos imigrantes né é interessante que ele é, esse medo ele aparece justamente nas regiões menos cosmopolitas do mundo né ou seja é, quando você convive quando você conhece é, deixa de ser minoria deixa de ser algo diferente aquilo faz parte da sua vida né então na verdade é, muitas vezes não é uma inclusão daquela pessoa na empresa, mas é uma inclusão sua na realidade do mundo, né? Muitas vezes, as pessoas não sabem o que está acontecendo da porta para fora da casa delas. Então, e o e esse tema de estar tá perto, é, eu lembro que eu li em algum momento que a, a, a empatia, ela, ela depende da distância geográfica, né? Então, você estava falando do golfinho antes, que você falou, pô, mas eu tô em São Paulo, eu não vejo golfinho, né? É, muitas vezes, as pessoas têm um pouco isso, né? Quer dizer... É, se aquilo é distante, eu não entendo direito, e não parece importante, né como exemplo do banheiro. Achei, achei o máximo. Eu acho que tem, tem muito é. a ver com o aprendizado, de fato, o nosso desenvolvimento. Né? Eu, eu sempre brinco que uh, eu até me sentia egoísta dando aula na faculdade, porque eu aprendia demais. assim <risos> aprendi muito. É, mas eu, eu queria te perguntar exatamente sobre isso. Você fala sobre experiência, você fala sobre a importância da liderança que inspira é, e você fecha essa tríade aí com alguma frequência falando de aprendizado contínuo. Como é que, como é que você enxerga isso, especialmente num período tão emocionante como 2020 e 2021? É, eu tava, outro dia que eu escutei uma, uma frase de uma pessoa falando assim, ah, porque 2020 foi um ano perdido. Eu falei, nossa, eu Neve. ganhei um monte. Eu, assim, aprendi muito. Primeiro porque é, você falou um pouco da empatia e como é que a gente pratica a empatia estando mais perto, mas estando tão longe, né? Então, assim, a gente, ao mesmo tempo que você tem que ter uma empatia gigante pelas pessoas, está todo mundo digital dentro das suas janelinhas aí, né, de Zooms e Teams e tudo mais, e ao mesmo tempo você tem que é, trazer, né, essa empatia para todo esse momento. Então, para mim, o, eu falo assim, quanto mais velho a gente fica, Arthur, essa é a vantagem, porque a gente fica mais burro, a gente percebe das coisas que você não sabe, né, fala quando a gente era mais novo, quando eu era mais nova, que eu era super inteligente, porque quando você é mais novo, você parece que quer provar, então você tem aquela autoconfiança agora, com muita tranquilidade, eu chego numa reunião e falo, cara, não tenho a mínima ideia como nós vamos fazer isso. Mas eu sei quem pode nos ajudar, né? Porque a minha teoria sempre é ter pessoas muito melhores que eu trabalhando, porque elas podem ter visões diferentes, e são as pessoas que vão falar assim, Cris você está fazendo, tá indo pelo caminho equivocado. Ou temos outras alternativas, né? Para isso, tem que criar um ambiente onde as pessoas tenham muita é, segurança, né? A gente, a gente tem um dos cursos que a gente fez agora em outubro com o nosso time de liderança, que é sobre ambientes é, psicologicamente seguros, né? A gente uhum. vinha lá de uma jornada de ensinar, é, cara, como é que a gente faz é, informações do CRM, faz planilhas de vendas, governança e a gente foi avançando para temas de soft skill, né, de growth mindset, de você poder seguir né, crescendo e aprendendo. E agora, nesse último de outubro, eu fiquei super feliz que o pessoal trouxe o tema como é que a gente cria esses ambientes né, que são psicologicamente seguros. Eu acho que aí você tira o melhor. Não adianta você trazer pessoas incríveis e trazer diversidade se não tiver a, a inclusão. E as pessoas possam ser aquilo que elas são no, no seu dia a dia. Né? Você tem que gastar energia naquilo que é positivo. Não tentando esconder, ou deixa eu ver como é que eu vou contar para aquela pessoa, senão ela vai ficar ofendida. Não, não a gente não, não tem essa, essa, essa, esse privilégio de gastar tanto tempo em coisas e energias tão desnecessárias. Então, por isso que eu acho que o aprendizado, ele é constante. Porque a gente, a gente talvez, esteja vivendo um momento onde todas as tecnologias estão, onde todas as, as perspectivas estão. Aí veio uma pandemia que era no nível de risco né, dos conselhos, era, sei lá, número 160, 120, sempre <risos> alguma coisa. Não me recordo exatamente qual era o número, mas era assim, tipo, nunca vai acontecer, você nunca vai discutir uhum. isso reunião, no, no seu comitê estratégico, qualquer que seja a sua companhia, e aí você teve que lidar com temas diferentes, como desde básico, conectividade, como é que as pessoas nas suas casas têm infraestrutura, como é que você cuida não só de trabalhar de casa, mas trabalhar em casa, sem nenhuma ajuda, com criança, com filho, com marido, né, sem empregada, você tem que se reinventar pessoalmente ou também nas companhias, que de uma hora para outra não tem loja aberta, não tem mais fornecedor que está disponível, é, tem, toda, né, tem segmentos que foram abalados de uma forma super radical, pega a parte né, do entretenimento, viagens, hotéis, é. e você tem que se reinventar. É. Então, é, gerenciar no, no, na época de, de incerteza é muito difícil, e aí a posição do líder é fundamental, não significa que tem que ser o super-herói, que vai resolver todos os problemas, mas que tem que vir com uma, uma gama de preparo emocional, por isso que eu falo a parte da eu li a parte de inteligência emocional há muitos, muitos anos atrás e falei, pô, esse negócio é muito importante, porque não é não é só, o problema tá lá, mas a forma que você reage, a forma que você traz o mínimo de segurança, até quando você não sabe as respostas, como é que você se coloca disponível, Tava lendo qual que é o, o líder né, que, é, que se sobressai agora nesse momento de incerteza. Não é só aquele líder que sobe no palco uhu, né, e faz né, toda né, piruetas. É o líder que está disponível, é o líder que, tá, que escuta, é um líder que é, até estava lendo que os tímidos estão ganhando espaço, porque, normalmente, o tímido, do líder tímido, às vezes, sofre um pouco quando você vai fazer uma baita apresentação. Mas é, é aquele que é, é mais introspectivo, eventualmente, é o que escuta mais. Então, você tem que ter esse lance da empatia, tem que ter esse lance da, de conectar, mesmo estando longe, e eu acho que escutar é a coisa mais importante. Então, por isso que é um aprendizado. Chegou uma coisa nova, você tem que saber como reagir rápido, ou encontrar os caminhos né, para poder achar alternativas de saída. Então, por isso que eu acho que é um momento incrível. E eu não paro de... Eu, eu sou uma pessoa que leio muito, né? então, às vezes, eu leio peças de livros. Então, quando eu indo aqui no meu no meu Kindle, eu tenho deu, 20%, 60%, 80%, alguns eu vou até o final. E aí, eu vou mesclando. Então, às vezes, eu não sei de onde eu li a, a, a frase ou a coisa que eu gostei. Isso, às vezes, acontece <risos> também, né? esse lado negativo mas é bom para ver perspectivas diferentes às vezes de um tema totalmente diferente da forma de eu pensar, mas que me desafiam também, né? Então acho que isso é bem, bem bacana. É fundamental, fundamental é buscar repertório, enfim, expandir tudo isso uhum. é absolutamente fundamental. Deixa eu te fazer uma pergunta com a, com a base de clientes que vocês têm, é, que é extremamente representativa, ampla. É, você consegue trazer algumas características? É, sabe, fazendo uma brincadeira aqui, a lá, winners and losers, assim, quais, uhum. quais empresas é, se, se adaptaram mais rápido? Então, independente de setor, sabe? Porque tem, tem alguns recortes que, como você falou, é, uhum. vamos lá, é, cadeia de cinema, não tem muito como você sair vitorioso nessa história. É, então... Mas, é, olhando mais de longe, dentro do mesmo setor, por exemplo, o que, que, que você enxergou de traços em comum é, nessas empresas que a pandemia foi até benéfica, claro que é, é cruel falar isso, né vindo de um evento tão triste, mas é, como é que você, o que você enxergou nesses dois espectros? Assim, empresas que sofreram mais e empresas que performaram melhor? É, te, de novo, a gente tem não só uma quantidade de clientes, mas a gente olha os, os clientes pelas indústrias. né Teve indústria muito, muito abalada. Eu tenho clientes, por exemplo, da Argentina, de aeroportos, de companhias aéreas, e que junta o advento da pandemia mais, às vezes, o ambiente econômico, político Sim. complexo. Então, tem empresas que né, são muito difíceis. Mas, o que, que muda é, de novo, a abordagem né, do líder. Né, como ele está tá se reinventando para encontrar novos caminhos. É, alguns segmentos foram extremamente beneficiados, né? Você olha toda a parte de online, é, os nossos uhum. clientes grandes que a gente tem dentro desse segmento, eles, é, alguns que estavam no físico rapidamente foram para o online, mas aí, às vezes, não compensou, então não são esses, mas quem já estava no online explodiu né, de, de uma forma, assim, é, estratosférica e, e o advento foi ruim, mas trouxe experiências novas para pessoas que talvez nunca tivessem feito suas aquisições né, por uma venda, uma compra online ou de serviços, né? Você pensa toda na cadeia né, de entrega né, de comidas, todos são nossos clientes, então eles são é, a gente viu eles crescerem usando, alguns usando exatamente isso, do o ponto de vista de conhecer mais o cliente, então usaram a tecnologia ao seu favor, usaram o seu negócio ao seu favor. Mas eu vi segmentos muito impactados no momento um. Né? Por exemplo, a parte de engenharia e construção. A gente tem empresas né, gigantes aí também, não só no Brasil, mas estava com um cliente no México outro dia. No momento zero, eles foram impactados e depois eles foram encontrando caminhos, começando uhum. a encontrar caminhos, por exemplo, a parte de cimentos. Talvez você não vai ter grandes construções, mas está todo mundo fazendo né, suas reformas em casa. Então, foi para um caminho de encontrar, inclusive reverter a, a, o approach de B2B para B2C. Porque não era o DNA deles, então vai além da tecnologia, mas vai, vai para empresas é, que estão pensando diferentes. Mas eu vi um caso muito interessante aqui no Brasil, de uma empresa né, de, de é, é, ônibus, ou seja, muito impactada, que eles, eles pensaram o negócio, assim, o que, que a gente pode fazer diferente... Aproveitando nossa expertise e inclusive indo para segmentos diferentes, olhando onde que essa criação que a própria pandemia trouxe, eles poderiam agregar valor. Então eles criaram um outro business totalmente diferente, que já estava assim, dentro de uma empresa familiar, já tinha como uma possibilidade mas, talvez, daqui uns dois, três anos, cinco anos, eles iam tocar, que tocava muito do ponto de vista de segurança né, de ambientes, a parte ambiental, e eles aceleraram e fizeram essa, essa conversão do negócio deles para um período de três, quatro meses. Então, acho que ter essa, essa, a, essa velocidade de... O caminho está ruim para cá, mas tem uma oportunidade é. né, de continuidade. Porque, ao mesmo tempo que a, que a, que a crise né, sanitária é humana, é horrível, a gente tem que também pensar do ponto de vista de sociedade. Estou né? vendo várias empresas que estão pensando como encontrar novas formas. A gente tomou uma decisão como companhia na né, SAP, no dia, logo no início, né, quando finalizou o primeiro trimestre, nos comecinhos de abril, que estava começando a chegar aqui no Brasil, mas na Europa já estava, é, o impacto da pandemia já tinha, já tinha feito alguns estragos, já vinha da Ásia, né? a gente vai acompanhando, Ásia, Europa, Estados Unidos, e veio é. aqui para a América Latina. É, o nosso CFO parou na frente de todos os funcionários, e falou assim, a gente não vai fazer demissões. A gente vai ver o que mais a gente pode economizar, vai economizar viagem, vai economizar ali, vai tirar, né, vai fazer todas as, as, as otimizações possíveis, mas a gente vai preservar os empregos. Foi a primeira missão que ele deu globalmente, depois a gente veio replicando é, dentro das regiões. Eu acho que essas é, são contribuições e vi várias empresas né, tomando esse, esse movimento. Aqui no Brasil, né, a gente participou do movimento hashtag não demita, assim como outras uhum. grandes companhias. Porque uhum. também é uma forma de sustentabilidade. Você ter o seu recurso para você seguir tendo um emprego e poder da continuidade para a tua família também são aspectos importantíssimos que as companhias têm que ter. Então, acho que esse é um pouquinho o, o caminho, Arthur, de como é que a gente junta tudo isso e mesmo em épocas tão complicadas, uh, encontra né, possibilidades. A gente teve clientes muito impactados, teve outros que a gente teve que suportar a passar esse momento e a gente vai equilibrando e garantindo que a gente tenha continuidade né, de negócios, porque no final do dia faz a continuidade das, das pessoas seguirem colaborando, a economia também poder girar. Fantástico, fantástico. É, na, é um traço muito marcante nas empresas que foram mais lembradas durante a, a pandemia, porque o traço em comum foram empresas que foram além, né? foram empresas que foram além do seu negócio, usaram suas competências para tentar contribuir com a sociedade, volta na história do ESG que nós estávamos falando, é, e eu acho que uma, uma posição como essa que vocês adotaram é um, é um statement, né? uma afirmação, é, é uma coisa muito bacana também que eu tenho notado que é um efeito da pandemia, é, durante algum tempo as pessoas estavam falando puxa, mas trabalhar numa empresa grande, especialmente quando estava todo aquele hype das startups <risos> e tudo mais, e, e me parece que a pandemia vai dar uma virada grande nessa história, porque as pessoas vão falar, caramba, mas aqui eu tenho estrutura, eu tenho é, confiança, eu, eu, eu consigo suportar esse tipo de coisa. Deixa eu te fazer a última pergunta, essa quase uma hora passou é, voando, é, eu, eu tenho assim, olha... Nós vamos ter que continuar esse papo de alguma maneira <risos> num outro momento, mas eu queria te fazer uma última pergunta para quem está assistindo aqui. É, e aí, estamos aqui em janeiro, que, que você tá, quais são assim, os, os direcionamentos, o que, que você está enxergando para 2021? Que recado que você deixa? Tem muita gente inscrita nesse evento que está que, que acompanhando e quer saber isso. Então, o que, que você tem para dizer a respeito de 2021? Não, super. Eu, eu não sei se eu falo muito, mas a gente tem muito assunto, né, Arthur? Então, com certeza, a gente faz depois uma repescagem aqui. Mas é, o, que, o, que, o que a gente está vendo, primeiro, é uma mudança enorme né, do, do ponto de vista das pessoas, dos consumidores, impactando né, todo o tema de confiança. Né, a gente falou um pouquinho sobre isso, mas o ponto de vista não só das pessoas físicas, mas, mas das companhias também. Então, é, é cada vez mais essa mudança desses comportamentos, eles vão deixar é, legados, talvez algumas coisas a gente volte a fazer como a gente fazia antes, mas eu acho que tem um tema de confiança, tem um tema de, de comportamento que isso, é, que vão ser mudanças importantes, estruturantes para as pessoas e para as empresas e, e, e, e também a sociedade. É, essa crise também, ao mesmo tempo que trouxe a garantia né, dos, das grandes companhias, acho que também, em muitos casos, é, até por, por escassez de algumas, alguns segmentos de se reinventar, também trouxe um espírito de empreendedorismo. Então, a gente viu também acontecer é, é, soluções é, que são muito rápidas e dinâmicas das pessoas, até por questão de sobrevivência, encontrar um caminho. E, às vezes, isso também abriu um pouco esse espectro de o que, que eu tenho que fazer diferente. Então, esse espírito empreendedor talvez também, também são vertentes que devem continuar e começar a olhar a alternativas possíveis. Tem todo o tema da aceleração digital, que a gente falou um pouquinho, do ponto de vista da digitalização, né, das cadeias de valor, do ponto de vista da, da multicanalidade, cada vez mais vai ser uma marca única, e principalmente no impacto né, do que a gente chama do Workforce Management, né, da força de trabalho. É, nada mais vai ser igual. Né? Por mais que a gente é, volte os escritórios é, coexistam, mas certamente essa, essa junção do físico com digital, com remoto, porque também é muito bacana, às vezes, você está dentro da sua casa, está mais perto da sua família, as pessoas viram que foi possível uhum. também você uhum. orquestrar as duas coisas. Então, o impacto também, eu acho que na parte de força de trabalho, é uma coisa que vai... É, já mudou, eu acho que já mudou e, e quiçá também são boas experiências que quem não tinha essa disponibilidade está começando a testar e as empresas vendo que é viável também você fazer as duas coisas. Eu acho que tem todo um tema importantíssimo na parte de saúde, né, Arthur? Eu acho que não só pelo impacto da pandemia, mas como inovação, toda a parte né, de, de, de, de, de biofarma e, e os impactos que talvez a gente nem conhecesse, né, do ponto de vista das, das possibilidades, a gente olhar telemedicina virou um recurso super disponível, a gente tem uma parceria com uma, uma empresa, com uma startup incrível que é a Vitude, que já fazia parte né, do tema de saúde mental remoto. a gente está reforçando isso, então, eu acho que o tema de saúde mental vai continuar estando na pauta de todas as companhias. Então, acho que é uma junção um pouco né, do impacto de negócios, das pessoas, e a gente pensar diferente e olhar todo esse aprendizado é, do que, que é importante a gente seguir e manter daqui para frente. Então, acho que tomara que a gente tome essas boas decisões e possa sair cada vez mais fortalecido, mesmo de um incidente tão ruim, mas que a gente tenha é, saído com novas visões e deixando um legado cada vez melhor né, para essa garotada que está chegando também. Com certeza. Eu, eu só quero fechar aqui destacando uma coisa é, que quem está assistindo certamente percebeu também. É, a, a Cristina está à frente de uma empresa que é um ícone da tecnologia, e se vocês lembrarem, a última hora, a maior parte do tempo ela falou sobre pessoas. Ela falou sobre aspectos é, mentais, sobre aspectos de relacionamento, da liderança, da responsabilidade. Então, isso me chamou muita atenção. Foi um papo é, que foi muito menos é, sobre bits e bytes e foi muito mais sobre, sobre as pessoas. Eu acredito genuinamente nisso. Então, é, foi, foi muito inspirador é, te escutar. Queria agradecer a tua participação aqui no AAA Summit é, não tenho mais, olha, muito, muito obrigado Cristina. Não, incrível parabéns por esse evento lindo, pelos nomes fantásticos e certamente muita gente vai aprender eu com certeza também, um grande abraço a todos, agradeço a oportunidade de dividir as minhas perspectivas aqui também. Maravilha. Obrigada.